Olá internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar uma versão hack de Mega Man 3! Nessa versão a gente joga com a irmã do rock, a Ron. E o primeiro desafio será... Top Man! Ready! já começou como? Ha! Três pontos pro computador. Que vale que já recuperou a vida. Quem sugeriu esse jogo foi um inscrito aqui do canal, Samuel. Conheci lá na live do Locadora do Tirano. Ele me sugeriu esse jogo aqui, vamos ver como é que eu me saio. Aí você deve estar se perguntando, nossa, como é que você atira tão rápido? É que já inventaram uma coisa chamada turbo. <risos> já ouviu falar? <risos> Perdi a vida Maldito Esse é o primeiro vídeo de 2023 Ih, olha o gato Não sei porquê, mas isso me lembra a Mônica No Castelo do Dragão Deve ser porque a roupa também é vermelha, né? Também é 8-bits Outro jogo que eu pretendo trazer Esse ano aqui pro canal Ah, e esse ano promete, hein? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Você também pode deixar sua sugestão de jogo aqui nos comentários, pode ser o próximo. E agora, vamos para o chefe! Topman! Ah, que é isso? É o peão da casa própria! É a modo turbo ativar. Ah, moleque. You got top spin. e vamos em frente. E agora Shadowman. Vamos lá, ro. Ready. E a música. Ha! Dum, dum, dum. ha! Opa! Isso! Oh, é o Prattoman! Opa, recupera energia! Ah, não um palmo na frente do nariz! conseguir passar. Mudar para topspin. Ah, ah, moleque! E agora vamos para o chefe Shadowman. Cuidado com a Shuriken Olé Ué, mas já? Será que tem como usar essa arma sem tomar dano? É isso aí You got Shadow Blade e Dangle Diver! E agora... Gemini Man! Ready! Ha! E a música? Opa, vidinha! Ha! Ah, eu prefiro morrer do que perder a vida! Opa, recuperar energia! Ah! Ha! Ah, é o Proto Man. Ha! Ah, eu nunca joguei, mas já vi muita gente jogar! E sei que se eu acertasse esse pulo, eu passava direto pelo próton. Opa, vida! Se você está gostando desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like. Vamos lá, tango! Ah, eu esqueci de mencionar que no lugar do Rush colocaram o tango. Ah! Não! Maldito! Ah! Que vale que aqui tem energia. Eu não tem como ir por água, mas vamos aqui por cima mesmo. Ah, moleque. Roll Ninja, rapaz. Vocês tem ideia de quanto que eu morri na da primeira tentativa? A primeira levou 3 horas Ah, maldito! Ah, energia! Tava precisando E agora, vamos para o chefe! Jiminy Man! Bora! Olê! Yeah! Caramba, minha mão chega até dormente, velho. Eu não sei como é que vocês conseguem jogar isso. You got Jimmy Laser. E agora? Man. Ready, mudar para laser, mudar para ha, A vida é bom e eu gosto. e barrancos e a gente vai conseguindo! Olê! Ha! Olê! Essa não! Mudar pra Shuriken! Toma Mudar para laser E agora Vamos para o chefe Needleman Essa não acabou o laser Mudar para buster Modo turbo ha! É isso aí então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Bom, essa foi praticamente a minha primeira vez. Você que manja dos Paranauê aí, comenta aí como é que eu fui. Se você quiser que eu continue, não esqueça do like. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima. You got Needle Cannon e Tango Jet.